Pessoal, agora a gente vai falar da memória DDR2 de 8GB, tá? é FBTIN. Essa memória é uma memória rara de ser encontrada no mercado, porque ela é a capacidade máxima DDR2 disponível. Tá? É, só para, mais uma vez, aí reforçar, tá? pessoal que usa desktop, que às vezes acha que essa memória é compatível, então aqui eu estou com uma memória de desktop comum, tá? podem ver, beleza? E... Quem usa desktop DDR2, às vezes acha que essa memória é compatível e elas são totalmente incompatíveis. Tá? Ó, quando você coloca a linha, embaixo de linha aqui delas, ó, vocês podem visualizar, os dentes não batem. Tá? Então memória FBGIN DDR2 não é compatível com memória DDR2 comum ou de desktop. Tá? Não tem como você utilizar no mesmo hardware, elas não encaixam, o slot da máquina é outro. A memória que encaixa nesse hardware não serve para esse, a memória deste não serve para este, tá? Então essa memória ela é compatível com work workstation, com servidores, é, com algumas linhas de MacBook, MacBook não de Mac, com algumas linhas de, da IBM, da HP e da Dell, tanto servidores quanto workstation. É, você também encontra ela em alguns hardwares da Supermicro em algumas placas da Supermicro, algumas linhas específicas, você consegue encontrar esse hardware, tá? Ela é uma memória de 8GB DDR2, tá? Não é um conjunto de memória. Muita gente acha que essa daqui é um par, que ah, as duas somando dão 8GB, não, não. Ela é 8GB e o par dela é mais 8GB. Então, o total, quando você adiciona um conjunto desse daqui no servidor, ou seja, um parzinho desse no servidor, porque ela só trabalha em par você adiciona 16GB ao servidor, tá bom? Agora eu vou fazer a instalação dessa memória no nosso hardware lá. Bom então, pessoal, vou vou adicionar ela aqui, tá? O servidor estava com 4 pentes DDR2 e 4GB, como vocês podem ver aqui antes, tá? Ó, Pera aí, deixa eu melhorar o foco, tá aqui ó. Então estava com 4 pentes de 4GB, tá legal? Estou tirando os quatro pentes de 4 GB. E vou adicionar os dois pentes de 8, tá bom? Então, em capacidade de memória, ele vai ter exatamente a mesma quantidade que ele estava antes. Porém, se eu popular ela totalmente com as memórias de 8, eu consigo a capacidade máxima desse hardware que é 64 GB, tá? Agora eu estou com dois processadores, eu só estou entregando memória para um processador, ele liga, liga, funciona. Porém, se eu for usar para virtualização, vocês vão ver que a minha otimização vai estar tá melhor para o primeiro processador. Quando eu for utilizar o segundo processador, o primeiro processador tem que ficar parado, aguardando o segundo processador usar a memória. Então, assim, esta configuração de memória não é a ideal para performance, tá? Ela é ideal para capacidade. Que nem Se eu não tivesse outra memória dessa e precisaria otimizar para os dois processadores, então nesse caso eu manteria esses pentes que eu tenho de 2GB e populacionaria eles aqui, ó, no segundo canal de memória do processador, onde eu deixava 16GB para o primeiro processador, 16GB para o segundo processador, otimizando assim a performance dele, tá bom? Então, vamos ligar ele aqui e mostrar isso para vocês ele funcionando, tá? Espera um pouquinho que ele tá ligando. Esse hardware demora um pouquinho para inicializar, é normal isso, tá? Opa, dá um parar ele aqui. Ó, aqui em cima, 16 GB de memória instalado. Os dois processadores certinho, tá? Então ele reconheceu corretamente a memória, funcionou bem, tá? Para você fazer um teste mais aprimorado de memória, aí no caso você tem que fazer via sistema operacional rodar dar um teste de memória, alguma coisa Aqui é só um teste de ligar para comprovar se o hardware em si tá funcionando, tá bom? Beleza, gente? estou parando o vídeo, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, alguma coisa Podem entrar em contato aí, fiquem à vontade, tá bom? De repente precisarem de mais alguma configuração específica dessa linha de servidor ou de outras linhas de servidor. Deixem aí nos comentários que tiver no nosso alcance. A gente vai postando vídeo e vai ajudando vocês, tá bom? Uma boa tarde.